Maceota. Deixa eu ver se eu entro nessa casa aqui vai já cair armado, né? Cair lá no meio lá Sem arma Peguei a mesma arma, velho Taca ali um red Bull aí, na moral faz um red Bull aí, na moral Não, tu tem, tem outra arma aqui, não Deixa eu ver Tem essa aqui Mas essa aqui, essa é a mesma coisa, velho. Na moral mesmo, eu preciso de uma metralhadora Aquela que faz pra, pra, pra, tá ligado? Não, não tem, não tem bolsa Aí, pra pegar as coisas fica difícil. O que é que tem aqui, velho? Entupidor de privada. Um capa 2. Capa 2 daquele jeito. E aí, meu amigo? Tu já luteou aqui, velho? Na moral. Deixou nada pra mim, velho? Raspou tudo, tá doido. Vou entrar aqui nessa casa, velho. Pera aí, se liga aí, se liga aí. Pronto. Já peguei aqui, velho. Velho, eu tô cá... Eu não sei, velho. Eu, tô, eu quero a metralhadora. Eu vou trocar essa arma por essa, velho. Por quê? Tô achando mais equilibrada, tá ligado? No pensamento assim, na mente. Você é maluco, velho. É? Ah, um colete aí, velho, na, na humildade, velho. Vocês também não o colete, não almo nada. Opa aí, velho. Não tem uma bolsa. Miséria, velho. Na moral, não. Aí eu me revolto. Onde que tá o presente, velho? Eu vou pro lado de cá, velho. Porque cá não arrumei nada, não. Arrumei nem pro cheiro. Na moral. Arrumei nem um sal pro cheiro. Aí, ó. Arrumei a bolsa agora. Por isso que eu queria vir pro lado de cá. Eu poderia pegar aquela metralhadora, velho. Mas eu acho ela tão chifrezinha, velho. Mas, na moral. Eu vou pegar. O quem que tá na guerra. É pra guerra e ar, não é não? Eu não entendi o que ele bagulho. Eu vou pegar que mal tem quanto é? 25 balas. Tem mais bala do que aquela outra miséria lá que não tem bala nenhuma. Cara, pega, pega. Não tem miséria de nada, não tem bala nenhuma. É só no complexo. Cadê oh, Ô velho? Tô precisando véio, de um colete. Joga um colete, jogo. Tá de palhaçada com a minha cara? É para tomar rajada e morrer. Ó, tem um patinho feio ali, velho. Isso aqui não dá pra ver, não. Ixi, errei, o tiro tudo. Vixe, ainda bem que meu amigo derrubou, velho. se ele tem que colete. Não porra, não, meu irmão. Não porra, não. Correr pior. Errei, eu tiro tudo, velho. O ping não ajuda, velho. Aí eu botar desculpa no ping. Não é desculpa, não, velho. É realidade, na é moral. Aí ó, aí ó, ó a pedrada, pá, tem um colete melhorzinho, né, velho, eu mereço, na moral mesmo, eu mereço um colete melhorzinho, no esquema Não, Vai dizer que não, velho, pegar esse patinho aqui, velho, que aumenta a minha vida em 80%, já dá mais uma relaxada, né, velho Nosso loot aqui tá uma merda, meu irmão, tanta casa e nada Tô até complexado. <risos> Ô, velho, se eu pegar isso. Não, é velho, eu vou pegar o ninja. O ninja do Jiu-Jitsu. E vou pegar essa vida aqui. Ah, velho, eu não posso usar o 2 não, hein? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Aí, aí o jogo ficou de e com a minha cara, velho, na moral. Eu vou com jiu-jitsu, velho. Na moral, vida eu tenho, pai cheio. Então eu vou com jiu-jitsu. Oxe! E tá com a miséria, velho. Caiu, meu amigo, velho. Na moral, não. Aí, aí estragou o jogo, velho. Aí é pra quebrar comigo, velho. O cara tava aqui agora, caiu. Aí, aí quebrou, aí quebrou, na moral. Aí você quebra minhas pernas, velho. Deixe disso, na moral. Não caia, não, velho. Agora eu sozinho aqui, no duo, vou ter que matar frenético, só bala na testa, deu um redbullzinho aqui, véio, que, é, que é sempre bem vindo, tá ligado? Ó, colete nível 2, aí já melhorou, refrigerantezinho, colete nível 2, tá vendo, Já tá pensou se eu não tivesse vindo aqui? Já tava na tristeza, porra, os dois pra caralho! Vamos subir ali pra cima, velho. Pra ter uma visão mais panorâmica. Aqui não tem nada, não, mano. Oxi, qual é, velho? Você tava achando que você ia chegar assim e ia ficar parado só ganhando, né? Oxi, meti fôleibala. Tem que respeitar. Sou o Serjão é um Berranteiro, mais conhecido como matador de onça, né? É a verdade, não é o meu. A lenda nunca morre. Opa! Ô oh, velho, não achei o um porquinho aqui, velho. Pensa o porco. Porque é tudo de bom, velho. Os caras deveriam encher o mapa de porco. Pra quando você precisar dar aquela corrida, pacol e o porco. Chegou por aqui. Eu nem vi. Um ruim é que o cara voando, dá pra ver de longe, velho. Onde é que o cara tá? Entra aí, miséria. Será possível? Pega um Red Bull aí, na moral. Um Red Bullzinho. Não, eu, eu nem posso usar granada. Eu tô habilidoso, tá ligado? Red Mundo de soca. Vixe. Eita, miséria, é remastido que teu Rambo. Eu vou botar desculpa não pingue de novo, viu? Aí esse cara dizer, ah, não é o pingue não, é você que é ruim. É, a culpa é do ping, velho. Você, tá, você que tá encabulado aí, achando que às vezes é o jogador, mas nem todas as vezes é o jogador que é ruim. A maioria das vezes é o ping. E não deixa o jogador mostrar as habilidades furtíferas. a ele destinadas. É. Se eu consigo chegar lá de baixo sem tomar um tiro. Primeiro, vamos analisar aqui porque se tiver gente tá aqui, né? Como é que nós vai chegar lá? Os caras pega nós costas. e metralha, então, filho. Espera aí. Viu? Aqui não tem ninguém, não. O miserável, meu amigo, morrendo ainda não. Vai morrer agora. Aproveitar essa guerra deles. Dá a volta. Vai ver, nem me ver. Se eu tiver muita sorte. Buscar, nem me ver. daquela aquela rudeada. Porque não dá a posição dos caras lá em cima, tá ligado? Tá muito bem posicionado esse cara, velho Eu não tenho parede, nem campo aberto, nem nada Esse cara tá muito bem posicionado Nós tem que pensar sempre com um passo à frente Olha o tanto de tiro de lá Se nós descer aqui, nós vamos ficar numa posição melhor, né? Opa! Olha! Quase! Oxi! E a squad? De boa Eliminei cinco. Tomou na testa! Batei de frente pros caras! Os caras aí que estavam dormindo na miséria! Toma aí! Pera aí! Ainda, ainda não tô safe não! Mas na ponta ali daquela casa é safe! Se eu achar alguma coisa aqui que preste! Aqui o bagulho de voar, velho. Uma parede, mas eu não posso usar, não, velho. Eu tô com essa habilidade aqui. E eu acho que é melhor continuar com ela. Porque do tanto de gente que tá vindo aqui, a melhor opção é eu com essa molesta. Pera aí, vou tomar um negócio desse aqui, velho. Só pra confirmar. Pera aí, pegar mais um negócio desse de voar. Ixi, aí não, velho Aí complica Seus complexos Na moral, velho Só faltava você, miséria Pra levar Aí você vem assim, todo equipado Se achando O dono da cocada preta E faz disso comigo, né, velho Mas ah, valeu véio. Vou dar de quebrado em tu, ô Maracanã Você é maluco, é é isso aí galera, gostou do vídeo? Deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Temos vídeo aí, gameplay aí, do jogo completo, beleza? No canal, temos live direto aí no canal. Temos live na Twitch, Southman e outros jogos, beleza? Temos vídeo aí no canal, deixa aquele like, se inscreve no canal e segue nós, vamos crescer a comunidade. Tamo junto, vida maluca e até a próxima. Fui!